Oi gente, tudo bem com vocês? No Coquetel FM Oi, de hoje... Oi, Oi pera, ui... Desculpa aí, invadiu o espaço aí do Coquetel FM, mas é que eu queria pedir uma música. É, tem uma música, um hip-hop da antiga que eu gosto pra vocês, que é assim... Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh... Você não pode falar dessa música aí hoje? Tudo bem, Vitor, a gente pode falar sobre essa ah, música hoje. Ah, valeu, valeu, valeu, valeu. É nóis. Então, gente, por incrível que pareça, eu sei de qual música o Vitor tava falando. E talvez você saiba também. Essa música se chama Eu... De um grupo de hip hop que se chama Tragédie, um grupo francês, e essa música fez sucesso no Brasil há mais de 10 anos atrás. Eu me lembro que eu estava começando a estudar francês, então ela tocava na rádio no Brasil e eu gostava de escutar. Foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a cantar sem realmente entender o que estava que acontecendo, mas ela. É legal para aprender porque ela é uma música que gruda na cabeça e ela tem coisas bem simples e repetitivas, né? Então a música, a letra não é algo assim muito filosófico, é algo extremamente simples e até um pouco irritante quando você vai entender a tradução dela, mas ela pode sim ser boa para aprender francês. Vocês devem conhecer o Alexi do canal Olá Brasil. Ele falou sobre essa música, de quando ele chegou no Brasil e tal, eu achei muito engraçado ele ter comentado sobre ela, porque são é, pontos de vista diferentes, né, de quem tá no Brasil e recebe alguma coisa da França, e é, sei lá, é uma novidade, por... a gente não entendia nada da letra, e pra ele, assim, era tipo uma música... Ruim. E aí ele chegou no Brasil e viu que tava tocando E não entendeu muita coisa Todo mundo esperava que ele cantasse Mas bom, veja um vídeo Eu cheguei no Brasil em 2004 Esse ano tocava muito a música francesa Pessoalmente sempre achei essa música um cocô E sempre que tinha uma festa Tocava essa música E nesse momento todo mundo olhava pra mim e Alexi, sua música hum. Só que não. Só que bom, um cara legal, eu falei: "É, OK, vamos lá". E fim dia que eu conheci a letra. Então vamos lá descobrir do que que essa música fala exatamente, né? Porque a gente, às vezes, ela gruda na cabeça e vamos saber o que que é. Eu, depois que eu percebi qual que é a letra dela, falo, cara, nossa, realmente, a pessoa que escreveu é um cara muito chato. É um cara muito, muito chato. Vocês já vão entender por quê. Então, vamos lá. A música, logo quando ela começa, eles falam algo que eu sempre fiquei muito curiosa pra saber o que que era. Mas aí, depois, eu percebi que não era francês. Uma das primeiras coisas que eles cantam na música é Hot Vibes BB. mas eles não vão falar isso com sotaque inglês, claro, o francês quando fala inglês normalmente não coloca som na letra H, porque H em francês não tem som, muitas vezes o sotaque francês vai tirar o som do H que existe no inglês, então ao invés de eles falarem Hot, eles vão falar Hot Hot vibe, baby, é a primeira coisa que ele fala. Então, hot vibe, baby, vibrações quentes em inglês. E aí ele começa a cantar. est que tu m'entends? Eu est que tu me sens? eu Touche moi, je suis là. Ok. Aí é legal porque ele vai repetindo. ESQUE, e a gente consegue aprender bem que o ESQUE não vai ter exatamente uma tradução em português, mas significa, uh, é a introdução para uma pergunta, né? Então a gente não precisa traduzir ele diretamente, mas quando a gente começa uma frase com que quer dizer que é uma pergunta, certo? Ele não é obrigatório, mas você pode usar isso em francês. Então ESQUE TE menton? O verbo entendre, em francês, é um verbo muito interessante. Primeiro porque ele pode ser um falso cognato, né? Às vezes a gente escuta entendre e acha que é entender, porque são parecidos. E eu vou contar pra você que no passado eles significavam a mesma coisa. Então, no passado, no francês antigo, entendre poderia ser traduzido como entender. Mas aí o verbo evoluiu e hoje o significado de entendre significa ouvir, tá? Então est que te Você me ouve ou você está me ouvindo lembrando que em francês eles colocam direto no presente o que a gente colocaria no gerúndio, né? ENDO, INDO, FAZENDO, então eles colocam no presente direto, isso já facilita um pouco as coisas, est que Você está me ouvindo outra coisa interessante para falar sobre o verbo entendre é que Existe o verbo entendre e existe o verbo écouter. Esses dois, muitas vezes a gente em português vai traduzir como se fossem sinônimos. A mesma coisa, ouvir e escutar. Em francês, eles vão fazer uma grande distinção entre entendre e écouter. Quando eu uso o verbo entendre, é qualquer coisa que eu posso ouvir, tá? Então eu tenho a capacidade física de ouvir, barulho, um passarinho cantando, um carro passando na rua, jantão. Agora o verbo écouter eu só vou usar quando eu estou prestando atenção em alguma coisa que alguém está me dizendo, por exemplo, então ele tem já essa ideia um pouco mais intelectual de você não simplesmente entendre, ou não simplesmente ouvir, mas de prestar atenção naquilo, né, não é aquela coisa que entra por um ouvido e sai pelo outro. E depois ele continua com o mesmo mecanismo, est que tu me sens... você me sente, você está me sentindo... Moi, je suis là. Me toque, eu estou aqui. Então ali parece que ele está tentando chamar a atenção da menina, mas que é como se ele não existisse. Porque ele fica falando, ai, ah, você tá me ouvindo, você tá me sentindo, me, me toque, né? Eu sou o real, veja. Tá. Tudo bem, por que será que ele está fazendo isso, tentando chamar a atenção dela? Cara estranho, né? Vamos vamos ver como que continua. S'il te plaît, réponds-moi. Un geste suffira. Est-ce que tu m'aperçois? Então ele continua ali na mesma, na mesma história. S'il te plaît, por favor, me responda, réponds-moi. Un geste suffira. Então um gesto será suficiente, né? O verbo suffira real é quando algo é suficiente, um gesto sufirá, então apenas um gesto já vai ser suficiente para ficar feliz ali. E est que tu m'aperçois? Você está me vendo, você está me percebendo. chose é perceber, né? a gente pode usar o verbo perceber e é muitas vezes quando você vê algo que é difícil de ver você diz que você conseguiu perceber aquilo então, é esquetimar a pessoa então a mesma coisa você está aqui me vendo está me percebendo aqui e aí ele explica a situação dele o que está acontecendo ele fala ça fait longtemps en bas de ta fenêtre j'appelle vainement mais personne ne répond Hum, ok, bastante persistência ali, então, ça fait longtemps, faz muito tempo, né, ça fait, faz, a gente não precisa do sujeito em português, a gente pode dizer simplesmente faz, em francês a gente vai dizer ça fait, ça fait longtemps, faz muito tempo, longtemps, então. en bas de ta fenêtre, então, embaixo da sua janela, na ideia que ela mora no andar, apartamento, alguma coisa assim, e ele tá lá embaixo, né, chamando ela. Ele fala "J'appelle vainement, mais personne ne répond". Então eu chamo em vão, vain. vainement, vão, vain. Mas ninguém me responde. Então ele tá lá chamando, mais personne ne répond. E você pode ver aí a negação. A negação em francês é sempre dupla, né? E olha ali, ali ele usou a palavra personne. Em primeiro lugar, você pode fazer isso. Quando você quer dizer ninguém responde, personne. Opa, então eu já comecei com a, o que normalmente é a segunda parte da negação, eu já coloquei ali primeiro, né? Por causa do tipo da frase, que eu quero dizer que ninguém responde. Personne, aí o ne vai vir depois. Personne ne répond. Personne ne répond, ninguém responde. Mas lembrando que essa seria mais ou menos a ordem invertida da negação, né? Normalmente o ne vem antes, aí depois a gente tem o verbo conjugado, e aí a segunda parte, que podem ser várias coisas, pode ser o pa, pode ser o rien, pode ser o personne, por exemplo, quando eu quero dizer não vejo ninguém, je ne vois personne. Mas ali no caso, o ninguém vem antes, né? O personne, que pode ser tanto pessoa quanto ninguém, então... Personne ne répond, ninguém responde. Fais juste un signe, pour montrer que t'es là. Então faça apenas um sinal para mostrar que você está aí. Hum. Então, fais juste un signe, tradução literal, pour montrer que t'es là. Então, ali nesse finalzinho, a gente percebe que é uma linguagem, um linguajar um pouco mais oral. Normalmente, quando eu falo você está você é, tu é. Tu é. Mas quando a gente tá falando um pouquinho mais rápido, a gente pode falar simplesmente Te. Tá? Isso não vem da regra do francês, se você estiver escrevendo assim, é melhor não escrever nas letras das músicas, normalmente eles tentam colocar exatamente como a pessoa falou, né? então por isso você pode fazer isso na letra da música, porque foi o que ele falou, Te la, mas normalmente tu é la. Pode ver que no final ele usou a palavra la, a palavra la em francês ela pode significar tanto aqui, quanto aí, então muitas vezes ele se refere de onde ele está lá, ele fala je suis là, mas, ah, montre que tu es là que você está aí também, então nós temos aqui e aí eles vão ter lá, gente, ele continua nessa insistência esse cara aí, ele é meio, ele é meio estranho, dá medo de cara assim mas vamos lá, ele continua falando, déjà deux heures, quand va de chez toi, j'écris ton nom mais personne montant, juste ainsi se Então, já, já, duas horas. Então, já faz duas horas, né? já zero já faz duas horas. Comba de chez toi. embaixo da sua casa. Lembra que o chez toi, o chez é na casa de alguém. Se eu falo chez toi, você na sua casa, embaixo da sua casa, mas nessa ideia de embaixo da sua janela, da ideia que a casa dela é num prédio e tal, e ele tá lá embaixo gritando, porque é o que ele diz, né? Déjà deux heures qu'en de chez toi, je crie ton nom. Então, eu grito seu nome, me personne mas ninguém me escuta, ninguém me ouve. Será que ninguém mesmo tá ouvindo ele? Eu acho que não, né? Ela deve tá ouvindo é ele que não se toca de ir embora, né? Cara bizarríssimo, mas tudo bem. <risos> e ali você pode ver que quando ele fala personne mentant, dessa vez ele não colocou o ne. Ele poderia ter colocado, como antes, personne ne mentant. Mas o ne, na oral, muitas vezes pode cair. Você pode falar ele ou não. O francês já funciona assim mesmo em meios mais cultos do ne sumir da negação. Então, Personne, menton. Ninguém me escuta ou um personne Ne menton E depois ainda Baisse la tête Regarde qui est là Então abaixa a cabeça Baisse la tête olhe quem está aqui Cara, ela não está afim Ele continua com esse delirio Ele diz Je sais que tu es lá Mais tu não pas Combat de chez toi, je t'appelle, mais tu ne réponds pas. Ali ele continua desafiando ela. Ele fala: Eu sei que você está aí, eu sei que tu lá. mete não tampar, mas você não está ouvindo. Combat de chez toi, aqui embaixo da sua casa, je t'appelle, eu te chamo, mais tu ne réponds pas. Mas você não está respondendo, mas você não responde não sei mais o que dizer desse cara. Aí depois tem essa parte que é um pouco mais interessante que ele usa uma expressão: Est-ce que tu m'aperçois? Car en bas de chez toi, je fais le sans Est-ce que tu me vois? Então, é... você tá me vendo, me percebendo? Não, né, gato? Não. Por quê? Car. Car é como a gente vai dizer por quê? De uma outra maneira, uma maneira assim um pouquinho mais formal Então, caramba, deixe-toi Porque embaixo, né, ali da sua janela, da sua casa uh, Je fais les sans pas Ferro Le tá é uma expressão então para quando a gente está esperando alguma coisa e está demorando muito então fazer sem passos né porque normalmente quando a gente está esperando a gente não fica ali paradão mas a gente vai fica andando para um lado e para o outro se você está esperando fora de casa principalmente então essa ideia de andando para um lado e para o outro esperando é essa expressão ferro e sampa, então por isso. Ali ele fala: "Amba de chez toi je fais les sampa. est que tu me vois?" Então eu tô aqui andando de um lado para o outro, esperando, você está me vendo? Vontade de jogar um balde de água fria na cabeça desse cara, né? <risos> e aí no final ele começa a ficar irritado. Ah, oh, meu Deus! O que é que ele diz? "La seule chose que j'attends" C'est juste que tu descends. Trop longtemps que j'attends. Je commence à perdre patience. Então, a única coisa que eu espero, la seule chose que j'attends, é juste que tu descends. É apenas que você desça. Hum, ok. Hum, trop longtemps que j'attends. tempo demais. Trop longtemps. Porque já tá um tempo demais que eu estou esperando. Je commence à perdre a paciência. Então, eu estou começando a perder a paciência. Você está perdendo paciência, cara. É sério isso. Você está perdendo a paciência. E no final, ele meio que dá uma explicação de por que que ele tá ali, insistindo tanto. Porque ele fala assim, J'ai appris que tu aimes ça. Faire languir tous les mecs comme moi. Então, j'ai appris é o verbo aprender, mas muitas vezes ele não é usado simplesmente como aprender, mas quando você soube alguma coisa sobre alguém, né? Então, j'ai appris que tu aimes, ça? Eu soube que você gosta disso. Fer langir, tu l'aimais comme moi. Então, languir, eu nunca achei uma tradução muito boa direto no português, mas você vai usar languir quando você tá esperando demais por alguma coisa meio que sem necessidade, que você fica uma coisa meio entediante assim, sabe? Então esperar demais longue, então você está fazendo ele esperar faire languir tous les mecs comme moi. Então você gosta disso, de fazer os caras como eu esperarem. Mec vai ser, então, o uso do, do da gíria em francês de homem, né? Você fala um cara, um mec. Então faire languir tous les mecs comme moi, fazer esperar todos os caras como eu. É, deve ser muito divertido mesmo. Et c'est lui qui s'acharnera, ce sera lui que tu choisiras. Então, s'acharner é quando você insiste muito em alguma coisa assim, com muita vontade, é muita persistência mesmo. E c'est lui que s'acharnerá. Então, e aquele que insistir muito, e aquele que lutar, que persistir muito, ce lui que te choisirá. Será ele que você vai escolher. né? será lui que te choisirá, será ele que você escolherá. Né? Lembrando, ce será é o futuro de ser, né? É ele, c'est lui. Será ele, Se será? lui. Então será ele que você escolherá. Gente, que cara doente. Sério, sério mesmo. Né? O ritmo da música é ótimo. Não vou mentir para vocês, que eu já dancei muito, curtia. Mas eu não entendi muita coisa das letras, né? Na época, que tava bombando no Brasil. Hoje eu vejo... Que música estranha. E ele fala ainda, né, da menina ali no final, fala Ah, eu entendi, eu soube que é disso que você gosta, que a gente fique ali insistindo. Cara, se você, alguém te falou que é disso que ela gosta, cara, isso daí era alguém que não gostava dela, uma pessoa que odiava a menina, falou, cara, eu vou fazer uma coisa com ela, vou falar pro cara ali que o que ela gosta mesmo é de insistência, que ela não vai responder, que ela não vai dar nenhum sinal, mas é que é pra ele continuar insistindo que ele vai chegar lá. Cara, isso daí é inimigo. Se alguém se fala, falaram disso, é inimizade, tá? É vingança, é ódio no coração. Porque isso, isso aí não existe. Mas deu essa música aí, deu o que falar, foi sucesso, grudou na nossa cabeça. E por mais que a letra seja bem mais ou menos, a gente pode aprender francês com ela também. Valeu, Vitor, aí pela participação, por lembrar dessa antiga e famosa música francesa. Lembrando que eu sou a Fernanda e vou estar sempre falando de francês aqui no Coquetel F ou no Coquetel FM. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixa um like para eu saber que você gostou. E até a próxima, pessoal. Tchau!